O facto de teres um contacto direto com, com elas permite conhecer muito bem os seus gostos e o que é que faz sentido no seu feed, um, se, o que, o que, se o que comentam ou que se o partilham é orgânico ou não. E as marcas, há marcas e marcas, não é? Temos as marcas que querem, querem isto, as marcas que querem a verdade, as marcas que querem a transparência, as marcas que querem um, pessoas que gostem do seu produto e depois temos marcas tipo eu não quero saber, só quero aquelas mídias e só quero estes números. Podem ser fake ou não, podem não vender ou não, tipo, não querem saber. Portanto, nós, tem que haver aqui uma flexibilidade nossa. O não e o sim têm exatamente as mesmas letras. Nós é que escolhemos as marcas, que queremos trabalhar ou não. Eu já recebi inúmeras propostas para determinada agenciada e eu digo, não, não faz sentido. Ela não consome açúcar, porque é que agora eu vou comunicar uma marca que, só, que é só açúcar. Se ela é vegetariana ou não é vegetariana? Não, não vou, não vou comunicar, não vou dizer a marca, mas não vai comunicar carne, não é? Bem, não é relevante, mas as marcas têm que perceber que nem todas as pessoas fazem sentido para nós, nem todos uh, os influenciadores, e o que é que é isto do ser um influenciador, não é uh, se realmente tem importância ou se tem referência ou não, porque agora virou a moda, não é? Eu acho que o, agora há três modas, a moda do ser influenciador, a moda de ser o, o guru de autoajuda, Gustavo Santos perdoa me e a moda... Do yoga. Tudo faz yoga. Agora, tudo é flexitarian, tudo é yoga, tudo medita, tudo não. Estão simples quanto isto. Não, e tu sabes que não. Mas pronto, vamos deixá-los ser felizes. E ah, os gurus da autoajuda, temos, temos muitos, que eu já, já falei disto várias vezes e não tenho nenhum problema. O que me assusta é uma pessoa que até tem um bom alcance que tem, agora não sei não sei precisar, que tem muita pena não saber precisar a quantidade de followers que tem, mas acredito que seja mais de 30 mil followers, já tem aqui algum peso porque é, de, uh, é um micro-influencer, que consegue ter um maior alcance às vezes com muitas figuras públicas, porque há muitas figuras públicas que têm só aqueles números porque estão no ar ou na televisão, então são facilmente lembrados, existe o um acompanhamento porque eles estão nas telenovelas e então as pessoas querem saber como é que é o seu dia-a-dia, -dia, para ver se há mais proximidade ou não, pois às vezes não têm mais projetos e também não se sabem adaptar no digital. Isso é outro tópico que ficámos aqui 30 mil horas a falar, não é? Pronto, mas estava-te a dizer que depois também existem estes gurus de autoajuda que citam Tony Robbins para trás e para frente para frente e para trás e que estimulam crianças a não vão à escola, não vão à escola, que só para mim é coisa... É uma das coisas mais fundamentais é a formação da pessoa, da formação uh, em, enquanto pessoa, enquanto escola, enquanto trabalhador, enquanto tudo. Porque eu acredito que se, se os nossos pais nos dão os valores que nos preparam para a vida, a formação prepara-nos para o mundo do mercado, não é? Quer dizer...